Então, turma! Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um curso introdutório de Python e para isso a gente vai contar de novo com a presença do Guilherme Silveira, que é um dos fundadores da Lura e ele está aqui ao vivo comigo. Gui, tudo bem, meu cara? Beleza, Felipe, e você? Show! Eu estou ótimo, porque hoje o dia vai ser massa, vai ser extremamente prático... E o jeito que a gente bolou de como atacar esse assunto de inteligência artificial, começando por Python... Na minha visão, foi, foi muito legal. Então, a gente vai colocar nessa playlist né, daqui para frente muito, muito a mão na massa, então é bom entender um pouco de código, mas aí o que eu e o Gui a gente combinou foi... Caramba, qual que é o mínimo que a gente precisa aprender de código em Python para conseguir colocar a mão na massa em todos esses sistemas de inteligência artificial? E agora o Gui vai liderar para gente uma aula que ele fez especial para essa playlist. Beleza, vamos lá! Então, a ideia é... Primeiro, a gente quer programar em alguma linguagem, instala 300 coisas, né? <risos> Ou não. É, eu acho que o JavaScript é super poderoso, por exemplo, né? porque abre aí um editor de texto e sai digitando. Né? E o navegador você tem, então você já tem a coisa executando, está se divertindo. Se é que você faz isso, né se você quiser, você aperta um F12 ou seja lá o que for e sai digitando na página que você está mesmo. Né? Então, o JavaScript é super legal tem essa é uma grande barreira que é quebrada né? no mundo de aprender programação com JavaScript. E cada uma das outras linguagens tem vários desafios. Python, o que, que eu recomendo para a gente começar? É, existe uma maneira da gente programar em Python no navegador utilizando o cloud de vários lugares. E o Google é um desses caras que tem esse cloud que roda código Python, entre várias coisas, tá? O site é o tá? Não precisa do resto que está aqui na barra, mas colab.research.google.com. Ou você só googla, Colab Research já vai ser o, o Colab Research eu, do Google. Eu posso colocar também o um link na descrição, daí né? a turma clica lá e pode até acompanhar enquanto você vai desenvolver o código, a galera vai acompanhando também em paralelo. Com certeza, é a minha sugestão. né? E aqui, a gente vai escrever vários notebooks, literalmente como se fosse um caderninho de programação. Então, é isso que eu vou criar. Eu estou logado na minha conta do Gmail é, ou da conta do Google, é só você ter uma conta do Google. Eu vou criar um notebook Python aqui. É, aí Você fala ah, o notebook só precisa ser em Python. Não, existem kernels, que é quem roda esse notebook, que roda outras linguagens. Adivinha que linguagem que ele pode rodar, por exemplo? Não sei, JavaScript? JavaScript, por mas, exemplo. Ele consegue fazer coisas de back-end de JavaScript? Por tipo Node? Ele roda, ele roda Node por trás. Então, ah, eu legal. acho que deve dar. É, tem que ver o quão uso, o quão, o quão útil é isso no dia a dia de um desenvolvedor back-end, tá? É, de JavaScript. Mas para gente que vai trabalhar com inteligência artificial, data science, etc os notebooks ajudam muito em algumas explorações, até em coisas bem mais avançadas, por exemplo, o pessoal do Netflix usa em coisa muito avançada. Eu vou dar um nome, que nem um nome num, num Google Docs ou num Word ou alguma coisa do gênero, tá? Então é uma aula de Python, então eu vou escrever aula de Python, salvei o arquivo e que nem um, algum arquivo do Google, você pode compartilhar com outras pessoas. Tem uns botões aqui de compartilhamento, você pode compartilhar e outras pessoas editarem. No, no meu caso a gente está acessando aqui, bora para frente. Isso atualiza em tempo real para todo mundo que tá vendo, que nem Spreadsheets... Ah, Coisas? exatamente Caramba. vai atualizando é compartilhado é genial é genial é e o, o legal do notebook tá existem versões locais que você pode rodar na tua máquina então o notebook que eu estou utilizando aqui do Google ele é baseado num projeto chamado Jupyter Notebook tá é o Jupyter Notebook que você vai instalar se você quiser instalar na sua máquina tá pode instalar Recomendo primeiro, você que está fazendo essa aula aqui, divirta-se com o Google Colab. Depois a gente sofre um pouquinho com instalar uma coisa, instalar outra, porque aí você vai ter que instalar o Python, vai ter que instalar o notebook, etc. Tá? Show. Então o que é o um notebook? Um monte de linha. Então está aqui minha linha e eu digito o que eu quiser nela, em Python, né? Porque eu estou rodando em Python. Por exemplo, eu vou declarar uma variável com um nome qualquer, pode ser um nome, um nome qualquer, sei lá, um nome aleatório, pode ser um nome em inglês. Vou digitar Michael, tá? É, eu não sei digitar Michael, eu acho que é assim que digita Michael, é assim que digita Michael deve ter várias formas assim, deve ter várias formas talvez seja Michel esse né não sei pode ser pode vamos, ser pode ser Michel então vamos Michel e print print nome para imprimir o um nome tudo bem então vamos imprimir um nome nome qualquer é, beleza tá rodando tá demorando demorou aí você fala quebrou não quebrou o que acontece é que isso daqui é só uma casca né como se fosse só o front-end literalmente e ele manda rodar esse código num back-end que tem Python lá no cloud do Google, seja lá qual for essa máquina. Então a primeira vez que você roda uma linha do seu notebook, quando você abre ele de novo e roda, ele meio que está startando esse kernel, ele está startando esse espaço né? com uma, uma máquina lá, seja lá o que for a configuração, seja virtual, se não for, não importa. Né? Então a primeira vez demora um pouquinho, que demorou, mas rodou, imprimiu, Michel. Tudo bem até aqui? Tudo bem, e aí uma das coisas que eu, que eu percebi foi, do, por exemplo, que eu, que eu vim de JavaScript, ou minha linguagem principal já é de JavaScript, e se coloca, por exemplo, ou var, ou let, ou const antes do nome da variável. No Python não é assim. Mas no JavaScript é obrigatório? Eu vejo bastante Não é obrigatório. É, é... Não é obrigatório. Tem muito código sem, com certeza. Mas no mais um Python também tem essas regrinhas? É, no Python a gente também não precisa. Aí existem algumas, é, algumas coisas que a gente consegue fazer e algumas coisas para quem vem do mundo tipado ou do, né, em que a tipagem faz um, tem um papel mais importante, é, como Java, onde, onde os tipos fazem um papel muito forte. Né? Você vê por todo lado o nome dos tipos vazando. Né? É, você tem certas características, em, Python você vai, né? em JavaScript você vai ter outras, em Python você vai ter outras. Então, realmente não precisa dizer se é uma variável, se é uma constante, se ela é local, se ela não é... Mas tem situações em que você vai querer deixar explícito que essa variável é local por causa de um lambda... Então, vai ter algumas situações... Perfeito. Ou não local por causa de um lambda... Tem situações Mas específicas. É comum tocar o barco assim mesmo, só digitando é, o nome que é a gente é quer para a variável. É o padrão porque ela vai viver no escopo que você criou. Então esse é o escopo, né? O perfeito, escopo aqui perfeito. é global, então, né, global desse espaço aqui, então é global. Se ah, eu estivesse dentro de uma função, era dentro da função. Se eu estivesse é dentro bom. do if, e por aí vai, né? Porque por padrão no é... JavaScript é tudo global. É, se então, você não definir. É... é por isso que eu brinquei do, do não escrever nada, né? É, a dureza, né? É o, mundo, é o mundo que eu vivi de JavaScript né? quando eu era bem novinho. Era, era assim que eu programava JavaScript. Beleza, Show. então. Uma variável. Aí já estão jogando, eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, porque, em geral, as pessoas estão vendo numa tela um pouco menor, às vezes o celular, tá. então é bom dar uma aumentadinha. É, nome foi uma string, né? Eu poderia só declarar a variável nome, tipo nome igual a Guilherme, tá? É, e em vez do que, do que imprimir ela com um print, eu posso só retornar, meio que fazer o evaluation dela, né? E o... isso daqui é do Google Colab, tá? Ou do Jupyter Notebook. Ele imprime o resultado da tua última da última coisa que você fez o eval. Então, nesse caso específico, eu não precisava do print, tá só nesse específico. Só que a gente acaba usando bastante esse recurso. Tá? Se eu quero fazer alguma coisa, só digita a coisa e vê o resultado. A gente não usa muito o print não, tá quando a gente está explorando. Então, Tudo tá. bem? Mas não tem muita graça brincar com nomes, vamos brincar com idade... Só para a gente né, introduzir o conceito de variáveis, de alguns tipos de variáveis... Minha idade é 37, então idade igual a 37. Está vendo que não ficou explícito... É que um, um é o tipo e seja inteiro ou seja qual for o tipo que tem lá por trás ou outra é string ou seja lá qual for o tipo que tem por trás mas você trabalha com esses tipos de uma maneira implícita né como no JavaScript muita parte das vezes tá implícito os tipos né tudo bem perfeito o, tá tá, um tá, tá inter... tranquilo. idade mais três tô somando três na idade minha idade daqui a três anos ó rodei não atribuí a variável nenhuma só rodei para ver qual era o resultado tá é, é óbvio, né? Se eu imprimir a idade agora, continua sendo 37, porque não tem graça, a idade ainda é 37, né? Não reatribuir. Se eu fizer a idade igual a idade mais 3 e imprimir a idade, idade igual a 40 e a partir de agora, idade é 40. Tudo bem? Perfeito. Uma outra coisa legal do notebook é que você pode voltar aqui atrás e executar de novo esse cara. Aliás, eu estou digitando Shift Enter, tá? Eu estou apertando Shift Enter para executar, eu podia clicar no Play, nada prático, Shift Enter, muito mais prático. Mas você pode ir executando e de repente você volta e fala ''Não, deixa eu executar aquele pedaço de novo porque queria fazer uma outra coisa, sabe?'' Você mudou, o nome não é mais Guilherme, o nome agora é Maria. Então, eu tenho o Michel e a Maria agora. Então, tá lá, Michel e Maria e bora para frente frente. Tá? Mas no escopo, ele tá guardando esse lugar em algum escopo, correto? Isso. Onde é que ele tá guardando idade? E se eu, se eu reatribuir o valor da idade antes, ele vai sobrescrever? o valor que está guardado nesse, nesse escopo, nessa memória. Isso. é Pensa tá que bom. é como se fosse uma linha de comando de, de, de interpretador de várias linguagens, né? um rap ou algo do gênero, ou uma linha de comando e aí um PROMPT, etc. Então, você definiu idade com a 37, é super global essa variável. né um escopo mais aberto de todos nesse sentido. Então, realmente eu tenho uma variável chamada idade com o valor 37 nesse escopo abertaço. E no momento que eu substituir para 43, vai ser 43. Mas claro, repare que eu não executei as outras células de novo. Então, o resultado delas ainda é o antigo. Né? Aqui é o output. O output é só a saída que foi da vez que você executou. Tá? Não, é o... que legal. Não, é, não é reativo, né? não é que nem Excel. Que você atualizou um ele sai atualizando todos os outros. Né? Ele atualiza só o que você executou. Tá? É, nome variável beleza desculpa variável definir variável aí todas as brincadeiras né de operadores e, e por aí vai tá várias várias brincadeiras do gênero eu queria cair para função porque a função é o caso super comum que a gente acaba utilizando no dia a dia né então a função vou definir uma função que recebe uma idade e devolve a idade mais um simples mas a gente vê parâmetro e vê retorno tá então function é... mais um ano recebe a idade e devolve a idade mais um. Muito fácil. Quer dizer, isso daqui ah. não é Python, não, né? Isso aí Isso parece é JavaScript. Baita. Parece JavaScript, eu não sei se eu errei, porque faz muito tempo que eu não programo em JavaScript. <risos> é, def def vezes que function, tudo bem? Mais um ano não é Camel Case, é, a gente usa. É, esqueci o nome desse padrão, under, underscore, né? Underscore eu acredito é o nome que é oficial, é. né? Ou Snake Case, é, alguma coisa aí assim. Ó. então é. aí, ó. aí, beleza. Snake case. O parâmetro é o mesmo, então, por padrão. Quer dizer, eu tô achando que é o mesmo, né? Faz tempo que eu não programo em JavaScript, ainda mais nas versões mais modernas. É, existe type hints, hoje em dia em Python, existe algumas outras coisas que dá para fazer. A gente não usa chaves, tá? Não vai usar chaves. O que a gente usa para indicar que eu estou dentro de uma função, quer dizer, eu abri um bloco de código, é o dois pontos. Então eu comecei hum. um bloco de código. Então tudo que estiver agora tabeado, e aí tá o segredo, eu tenho que dar um tab, tá vendo aqui o meu tabzinho tá tabiado. Tudo que tiver tabeado um tab, tá dentro dessa função. Então agora eu posso fazer, por exemplo, um print dentro dessa função. Só para mostrar que está dentro dessa função. E um return idade mais um Aí sim, o um return ficou... Joinha dessa maneira. Vou executar... Da maneira que eu executei, eu só defini a função e agora eu chamo a função com o valor 43, sei lá. Executo de novo, devolve... Está dentro dessa função... 44. E é engraçado porque eu acho que essa primeira, a primeira vez que você... Encara uma variável, uma função... A gente começa com exemplos <risos> que eles são bem simples. Aí Eu me lembro quando eu estava aprendendo sobre programação, eu pensei... Mas, mas eu nunca vou fazer isso na minha vida... E o que eu acho que a pessoa tem que ter nesse exato momento é... Beleza, talvez a gente nunca faria uma função assim, de fato, que só vai somar um número. Mas essas funções elas são os building blocks, elas são a... os tijolinhos que a gente vai construir tudo daqui para frente. Então, por exemplo, se a gente só aprender a usar variável e função, dá para fazer muita coisa, porque a variável é né, onde você guarda as informações e a função são os comandos, assim... é Faça aquilo, faça isso... E aí, o, o, o próprio Python vai te oferecer várias funções, assim como o JavaScript ou qualquer outra linguagem, mas o mais legal é quando a gente começa a criar as nossas próprias funções, que são junções de outras funções, e assim o negócio vai ficando louco. Então, é muito engraçado a diferença entre um exemplo simples assim e depois tudo que dá para fazer, que dá para fazer muita coisa só com isso aqui. Perfeito. né? A ideia é que variáveis permitem que a gente armazene valor, então eu consigo saber coisas sobre o mundo, então eu sei a nota dos filmes que foram dados, que foram lançados nesse ano. Eu sei as notas de todos os filmes, todas as notas que todas as pessoas deram, avaliações em sites de filmes. Maravilha! Isso tudo é dado, eu armazeno em variáveis. E variáveis é só sair utilizando isso daqui a rodo, né? de maneiras mais inteligentes, mas a rodo. E depois, eu quero calcular a média por filme. Isso quer dizer, sei lá, saiu o filme Toy Story, qual que foi a média do filme? Toy Story 17, né? A média foi 4.3, então eu vou criar uma função que calcula a média de um filme. Ou quero fazer o processamento de uma compra no e-commerce. Então eu quero enviar um e-mail de confirmação, eu quero enviar uma mensagem para o sistema de, de embalamento, sei lá, de embalagem, quero imprimir uma etiqueta, quero fazer não sei o quê. Quer dizer, é uma função que vai fazer várias dessas coisas. É uma maneira de compor esse comportamento, né? Tem mil maneiras mais complexas de fazer isso. Total, mas o, o importante é que não tem isso nada é de mágico, assim, é, é isso daqui mesmo. Não tem como descer mais do que isso, porque daí você desce para uma outra linguagem mais low-level. Então, é maravilhoso isso. O começo. Perfeito perfeito aí comp... é, né? isso aqui acho que é tão realmente né, o building block de hoje em dia das linguagens que a gente usa que vai ter aquelas linguagens que vão tratar funções como valores né e aí a gente entra numa coisa meio abstrata acho que não é o nosso objetivo aprofundar tanto né é. mas no mundo funcional a gente vai ter toda aquela discussão de que funções é, são objetos de primeira classe e aí por aí várias coisas né é, aqui também a gente vai ter tá funciona é maravilha mas não vai ser o nosso foco né tá vão para um caso mais complexo de variáveis, assim a gente vai explorando mais a linguagem. Pode ser? tá ótimo. Então, um caso que eu citei são vários filmes. Eu tenho vários filmes, então eu vou criar um filme 1. Um. O filme 1 um é o Toy Story, que deve estar no 17 hoje em dia, não sei como tá <risos> Filme 2, um filme muito gosto muito, é, é a Xuxa e o Alto Astral contra o, ba o baixa Astral. Não lembro o nome do filme, mas... E o baixa Astral, <risos> sei lá... Xuxa e o Baixo Astral contra o Baixo Astral. E por aí vai, né? Filme 3, com certeza tem outros filmes muito bons. Tem algum filme que você gostaria de recomendar? Pô, aqui Matrix na nossa lista? é meu filme favorito. Matrix 1. Matrix, Matrix É o único Matrix, né? É um, tá. É assim que escreve, né? Eu espero que é, sim, né? É. É. E... e por aí vai, é óbvio, não faz sentido a gente ficar criando uma variável para cada filme, né? Cada filme aqui tá sendo representado por um texto, né? Por uma string. É... Porque a gente não sabe quantos filmes a gente vai ter. Vou ter que criar filme 17, filme 18. Então, é claro, como todas as linguagens, como costumam ter, né? tem algumas que de propósito não tem para sacanear a gente... É, tem alguma estrutura para armazenar vários valores de uma vez só. Então, pode ser, não tem problema, mas a gente pode criar uma variável chamada filmes e colocar, olha, entre colchetes, colocar uma lista de filmes, tá? O termo aqui é lista, é uma lista que eu tô criando. Então, eu vou criar um, uma lista que tem o Toy Story 17, que tem o Xuxa contra o Baixa Eu não lembro se tinha o um artigo ou não, vai ficar sem artigo agora. E o Matrix 1, que também... imagino que não tenha o número 1, mas vai com o número 1. Just Mesma coisa, place. filmes só para imprimir os filmes. E aí, a gente tem os três filmes dentro de uma listinha. Uma pergunta para fazer. De comparação, perfeito, já... perfeito, perfeito. E aí eu imagino tá. que, obviamente, em vez de, também de colocar a string, né? A versão texto, eu posso colocar dentro desse, dessa lista o, a própria variável que a gente declarou antes. Por exemplo, eu posso colocar o filme 1, filme 2 e o filme 3. Filme 1, filme 2, filme 3. Vai mudar um pouco, né? Porque agora a gente vai ter o A Xuxa contra o baixo astral, né? Tá bom. Essa deveria ser a diferença. Perfeito. Então, a Xuxa contra o Baixo Astral. Tá lá, tranquilo, com certeza. Ótimo. né então, as referências para esses valores aqui específicos, que são essas três strings, né, a gente pode utilizar como conteúdo, né, como valor para a nossa lista. Tranquilo e aí... como a gente faz. E aí, Gui, essa, essa lista <risos> de coisas... No JavaScript, a gente chama de Array. No Python, também ele recebe o termo de Array? é aquele aquele dilema da computação, né? Existe o termo formal de como a coisa é implementada e existe o dia a dia da conversa, né? Da conversa entre nós programadores e programadoras. Na conversa programador com programadora, eu pessoalmente não estou nem aí do que a gente chama isso, tá? Se eu chamar isso de lista, chamar isso de array, chamar isso de sequência, chamar isso de um monte de filme. Estou super de boa, <risos> porque para nossa comunicação, em geral, isso é suficiente, né? Tá. É, o termo correto aqui, isso daqui, na, na linguagem Python, é chamado de lista, tá? Legal. É chamado de lista mesmo. Tanto que você vai instanciar uma lista, se você quiser, explicitamente através de list, tá? Se ah, você quiser legal. ir perfeito, explícito, perfeito. É, você vai ver que aqui eu vou ter uma lista, é a mesma representação aqui com o colchetes, tá? Ótimo. Mas por trás da, dessa implementação de lista, adivinha o que, que a gente tem? Uma Array. Então pensando como essas coisas são implementadas por trás dos panos, né? É, a gente pode ter listas ligadas, pode ter arrays, pode ter outras estruturas de dados. Então Perfeito. quando você entra no baixo nível e vai aprofundando, tem outros termos. Por isso que eu falo, sabe? Eu não me preocupo muito. O certo, certo seria falar lista aqui, mas se a gente falar o que a gente quiser, eu estou super de boa, não estou triste. Tá bom, show. Beleza. Outro caso super comum. Quero passar por esses filmes. Primeiro para imprimir eles, né, um em cada linha, só para mostrar. Olha, os filmes que existem no meu sistema são tanana, tanana, tanana. Pode ser, pode ser, tá ótimo. Então vou chamar, vou criar uma função, imprime filmes. Que recebe uma sequência de filmes, uma lista de filmes, e tem que fazer alguma coisa com esses filmes. A gente viu que se eu der um print filmes, provavelmente vai imprimir nesse formato, né? Porque é o formato que foi devolvido. É, mas eu queria imprimir antes, olha, a lista de filmes que eu tenho disponível. Os filmes estão disponíveis, a lista é disponível. Eu vou chutar que é plural, é, que é singular. Vamos lá. Definir a função, imprime filmes, vou passar os filmes como parâmetro, invoquei. Funcionou, okay. mas não é o que eu queria, certo? Até para deixar mais claro, o nome das variáveis que eu escolhi são ruins para esse tipo de exemplo, né? Por quê? Porque aqui fica filmes, filmes, filmes, fica parecendo que é tudo a mesma variável e não tá necessariamente, bom. né? Então aqui eu poderia chamar de filmes que quero imprimir. Ah, perfeito, né? Eu só estou colocando assim super longo para deixar claro que aqui eu vou receber, né? Aqui eu estou passando o resultado, o valor dessa variável que são esses três filmes, maravilha. Então, eu passo... Quando ele chega dentro da função, ele chega referenciado através de uma variável que se chama filmes que quero imprimir. Então, é esse valor, o valor referenciado por filmes que quero imprimir que eu vou imprimir. Né? Perfeito. Então tem todo aquele problema... A questão do escopo. Né? Eu vou definir de novo, rodar de novo... E o que você falou, que eu posso rodar quantas vezes eu quiser. Se eu rodar três vezes, né? defini uma vez, rodei três, vai imprimir três vezes. Perfeito. Né? Só que aí vem essa questão, eu tinha falado... Olha, eu queria imprimir um em cada linha. Para imprimir um em cada linha, eu precisava primeiro ser capaz de pegar o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento. Então, como que eu acesso tipo o elemento 7, o elemento 2, quer dizer, um elemento aleatório... E tem um nome formal isso, né como é que eu faço acesso aleatório? Qualquer lugar da minha lista. É... Eu vou falar filmes... Lembra que a lista é um colchetes? Então, colchetes nela. E a posição? Então, eu vou pegar o filme 1. E aí, aquele cuidado que a gente tem em várias linguagens de programação. O filme 1 um é o que está na segunda posição. Porque a contagem começa com zero. Né? Então, em maior parte das linguagens de programação, a contagem começa no zero, em arrays, em listas, etc. Então o primeiro filme mesmo é o zero. Tá? É o zero. Perfeito. Tudo bem? E aí, isso retornou o sac... valor normal. Retornou o valor normal, aqui só retornou o valor. Poderia imprimir, em vez que o filme 0, poderia imprimir o filme 1, que não tem muita graça, porque a gente já sabe que é a Xuxa. Filmes 2, que é o Matrix 1. E o filme 3, que não faz sentido, porque a gente só tem três filmes e eu estou pedindo a quarta posição. E aí, quando eu chamo ela, ele dá um erro. Tá? Ele joga um erro para mim, que você está tentando acessar um espaço fora do espaço que ele consegue te fornecer dados. Tá? Legal. Não tem essa posição. Até aqui tudo bem, aí você fala... Tá bom, Guilherme. Então, uma coisa que é super tranquila... Até aqui eu acho que não tem nada que você fale... Nossa, é inovador comparado a JavaScript. Não que JavaScript não vai ter as coisas que a gente tem. Todos vão meio que ter tudo de maneiras um pouco diferentes. Uma coisa que eu gosto muito de Python, que logo no começo facilitou é... Se eu quero pegar o último filme... Então, eu quero o último. Em muitas linguagens, você vai ter que ver quantos filmes tem lá dentro, pegar aquela posição, menos um e tirar de lá de dentro. Já que é menos um, é o último, né? O último é o menos um. Menos um, então, imagina que o zero é a posição, é o primeiro, certo? O 1 um é o segundo, o dois é o terceiro. Menos um é o último. Então esse daqui é o último. Matrix 1. Um. Menos 2 é o penúltimo. Então, quando você quer fazer alguma coisa meio que de trás para frente, é super direto de fazer hum, isso, sabe? Entendi. Não tem segredo, é direto mesmo, é direto, tá? Entre outras coisas, se você falasse, olha, eu quero somente a partir do segundo elemento, isso é, a partir da posição 1, né? eu quero a posição 1 para frente. Posição 1 para frente. Tá? Então, ah, a partir legal. da posição 1, pega todo o resto. Então, quer dizer, é tudo menos a posição 0, nesse caso. né? Legal. Aí você fala, olha, eu quero somente do penúltimo, do penúltimo para frente. Né? Se é o penúltimo para frente, são os dois últimos. Então, eu tenho os dois últimos, que é a mesma coisa aqui, porque a gente tem três tá. elementos. Então, é super comum quando você trabalhar no Python com listas, você utilizar esses tipos de cortes nas suas listas, né? Tanto que chama. splice? Slice? Tem splice. o slice, tem o splice, é. Ixi, gente, é slicing, dicing, splicing, é isso aí, né? Toda. Toda a brincadeira aí de você cortar e recortar e fazer essas coisas do gênero, né? JavaScript, imagino que tem as suas maneiras também, Tem, né? mas o JavaScript, ele, não, ele nunca foi, por muito, ele, por muito tempo, ele nunca foi uma linguagem boa. Assim, eu acho que só nas últimas versões que ele está começando a se tornar uma linguagem boa de verdade, mas eu pessoalmente sinto falta de muitos métodos construídos dentro da linguagem. O bom é que você pode depender do ecossistema, então, tem muitas bibliotecas que compensam isso, mas eu era um, era um duvidaria que o Python fosse uma linguagem muito mais madura nesse sentido para entregar muito mais coisa pronta já. Se a gente estivesse no choque de cultura agora, ia ter aquele anúncio grandão ali que eles falam, tipo quando alguém fala uma coisa absurda, sabe? Tipo, JavaScript nunca foi uma linguagem boa, Mas só agora. Foi. E a ideia é. que era é tan, tan, tan, tan, tan, sabe? Não, as coisas tem que, eles que, que se esforçar é... mais ainda. É, não, certeza. não, imagino não. Não, eu também, é então, <risos> justo isso, né? Eu aprendi JavaScript muito tempo atrás, usava muito tempo atrás, faz tempo que eu não programo front-end, e já... meu back-end não foi JavaScript, né? É... E numa época que era... Faroeste, né? Era, era terra sem <risos> lei. Era total, terra sem total. lei, né? É, era dureza. Exatamente... Né? É <risos> Na minha época, de novo, mudou 100% de lá para cá, né? Não sei agora, mas mudou 100%. Beleza, então esses são alguns exemplos. Faltou finalmente eu passar por todos os elementos que eu falei aqui, prometi a coisa e não passei, né? Vamos passar por todos os elementos? Então, para cada um dos filmes, né? Então, para cada um dos filmes dentro dos filmes, tá? Então, o que eu vou fazer? Para cada um dos filmes dentro dos filmes, eu vou definir uma variável. E o nome da variável pode ser qualquer coisa, né? Eu vou chamar de filme, porque é a variável que para mim faz mais sentido. Então, para cada um dos filmes, dentro da lista filmes, eu vou fazer alguma coisa. Por exemplo, imprimir o filme. Interessante. E, e aí, o nome desse filme. Eu notei que tu usou... Não, com certeza não é mais sintaxe que definiu uma função, mas ela terminou com uhum. uns dois pontos. Então, eu, primeiro tinha... eu pensei... Bom, os dois pontos servem para fazer o término <risos> da definição de uma função. Mas pelo que eu vi aqui, não. Os dois pontos, ele servem para você criar um, um escopo, então? Isso, é um, esco... é um bloco, né? Eu tô definindo e esse bloco, bloco que, que cria um escopo novo, com certeza. É Nesse caso, né? É... Nesse caso, é uma definição de, de laço, né? É que tem outras maneiras de fazer o laço inline, aí você não vai usar os dois pontos, né? Tudo acaba tendo mil maneiras de serem feitas. Tá. Mas esse laço, né? Esse loop, né, que passa várias vezes imprimindo vários filmes. Ele, ele é definido pelos dois pontos. Então, enquanto eu estiver aqui dentro, por exemplo, print é, reticências, eu estou dentro do laço. Na hora que eu tirei o tab, eu já não estou mais. Então, agora estou fora. Tá? Então, tá que o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o nome do primeiro filme, reticências. O nome do segundo filme, reticências. O nome do terceiro filme, reticências... Estou fora. É isso que eu estou esperando e é isso que acontece. Tá? Filme reticências, filme reticências, filme reticências... Estou fora. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, o tab é super importante. né? Tem outras maneiras de trabalhar aí. É, vamos juntar as duas coisas. Aquele def imprime filmes, vou jogar ele aqui, com o nosso laço, com esse for. Eu vou reescrever aqui o for, ó. A lista, então, for, filme, in, filmes que quero imprimir, é, dois pontos, print, filme. Então, rodei, shift, enter, e agora imprime filmes, filmes. Rodei, ele vai imprimir pra gente. Opa, errei alguma coisa. Digitação, <risos> né? Digitação. Quero, aqui, ó. Legal. É até bom errar, né? Porque você se acostuma com as mensagens de erro. Então, isso o é uma nome... coisa. É, isso é uma coisa extremamente importante. As pessoas elas têm medo de ler uma mensagem de erro, porque de fato é uma coisa é. bem mais feia do que a gente estava escrevendo até é. agora. Mas tem que encarar. Então, <risos> explica aí como é que ele trata o erro. E é super comum. Aqui ele jogou um erro pra gente, ele falou: olha, o nome, filmes que querem imprimir, não está definido. Se o nome não está definido, provavelmente a gente errou de digitação. Tá? A gente está tentando chamar uma função com o nome e o nome é outro, ou acessar uma variável com o nome e o nome é outro. Provavelmente é isso. A gente pode caçar onde é que está essa palavra, tá? E como eu acabei de digitar esse código, provavelmente é isso que eu digitei errado alguma coisa, né? É, mas também ele dá uma dica aqui, ele mostra onde que estava executando o código. Ó, ele estava executando o imprime filmes. O imprime filmes, sh, né? Que está aqui, olha, chamou, né? Dentro do imprime filmes, ele chegou nessa linha, ó, na linha for filme, in, filmes que quer imprimir. Então foi nessa linha, ele está até com a setinha, foi nessa linha que deu o erro. Então, eu posso vir aqui na linha e ficar tentando descobrir qual foi o erro. né? Com a informação da linha, quem invocou essa linha e qual foi a mensagem de erro, eu tento descobrir qual foi o meu erro. No meu caso, o erro foi de digitação. Perfeito. Executo os dois. Maravilha, a lista de filmes que eu tenho disponível. Então, a gente viu variável, array, lista e funções falei a realista <risos> e eu queria só mostrar um último exemplo que é super comum que todo mundo pergunta quando vem pro o Python porque vem de outras linguagens similares é se eu quero armazenar vários dados por exemplo o nome e a idade do Guilherme tá tudo bem ou o nome do filme e o ano que o filme saiu então eu vou colocar o, o do Guilherme tal tá? vou definir então os dados do Guilherme vou definir a variável dados só que agora eu queria falar que o nome do Guilherme é Guilherme e eu queria falar que a idade do Guilherme é 37, tá? Então, isso tudo aqui, isso aqui não é uma lista, não é colchetes, tá? Não é colchetes, volta atrás. Isso daqui é o que a gente chama de um dicionário, tá? Por que um dicionário? Porque ele lembra um dicionário, né? Quando você olha o dicionário, o que você olha? Você vê lá o dicionário, a palavra aula. É o que tá do lado esquerdo. Do lado direito tá a definição de aula, o valor de aula. Então, você tem uma palavra, uma definição, que é uma chave e um valor. E o dicionário é isso: é uma chave e um valor, uma chave e um valor. E você poderia ter outras chaves e valores. né? Então, empresa, é, empresa dois pontos, Alura e por aí vai. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Podia colocar em várias linhas para ficar mais bonito. né? Colocaria em várias linhas para ficar mais bonito. Tá? Posso imprimir esse dicionário. Está é, tá aqui, empresa, idade, nome. Repara que ele não precisa seguir a ordem de definição, porque não importa, importa que a empresa é Alura, idade é 37, nome é Guilherme pelo menos para o dicionário padrão. E se eu quiser saber o nome que está a... tá dentro desse dicionário, dentro dessa estrutura de dados, eu vou pedir como se fosse um Array, só que não é a posição 1, posição 2, posição 0, é o nome. Tudo bem? Então, eu peço o valor que tem lá, nome. E aí, ele devolve para mim Guilherme. Se eu pedir empresa, ele devolve a Lura e por aí vai. E aí, tem todas as milhares de funções para a gente trabalhar com, com mapa, com dicionário, com tudo mais. Show de bola. É, isso aí é bem comum também no JavaScript, a gente chama de um, de um objeto, né? É, e aí, isso me lembra do Lua também, que eu acho que no Lua eles chamam de tabela, né? O objeto, é, que é chave e valor. É uma, se eu não me engano, até o, a, a definição é de tabela, porque de fato é uma tabelinha, como tu falou, é um dicionário. Tem uma propriedade é. e um valor, uma propriedade e valor, tudo dentro de um só objeto na memória. É que, de novo, a gente entra naquela discussão de implementação por trás versus é, comunicação, né? Então, em comunicação, eu não estaria nem um pouco preocupado se a pessoa falar para mim tabela, falar mapa, dicionário, um mapa. objeto. Estou super tranquilo porque eu sei do que a gente está falando. Então, não se preocupe, não se apegue muito ao vocabulário quando a gente está no dia a dia conversando. Quando a gente precisa ser preciso, aí a gente pode querer forçar uma palavra ou outra, né? O que, como você citou, algumas linguagens usam certos termos em geral está muito ligado com a implementação por trás. né? Mas então tá aqui, a gente viu variável, a gente viu função, a gente viu lista e a gente viu é, o dicionário. né? Eu consigo, de toda a playlist que a gente quer tratar daqui para frente, eu consigo, com esse conhecimento, fazer tudo o que eu quero de Data Science e de Inteligência Artificial no geral? Você consegue, vai dar trabalho, vai dar bastante <risos> trabalho. Porque imagina que tirar uma média Tirar uma média... Da... Não é que dá trabalho, mas é uma linha de código. E alguém já fez isso para gente. Acessar uma página para carregar os dados com todas as notas dos filmes. Você tem que acessar a página, carregar os dados e um monte de coisa. Então, já existem um monte de bibliotecas, diversas bibliotecas com muito código que a gente pode utilizar e abrir o um mundo, abrir essas portas para o mundo inteiro. É... E a gente vai ver daqui a pouquinho... Pode ser na próxima aula, então. Vamos... Na próxima aula, então. Show, Show de bola! Então, turma... Próxima aula, a gente vai entender como reutilizar todo esse conhecimento que a gente teve dessa aula introdutória de Python para começar a colocar a mão em Data Science, né Gui? Vai ser a próxima aula? Isso! Show! Data Science... E ainda aprender como começar a usar o trabalho de outras pessoas, as funções que as outras pessoas escreveram, que são coisas assim extremamente complexas e que fica muito simples de utilizar. Então, para ver esse vídeo, é só clicar aqui. Fechado? Valeu!